Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje eu venho com mais um vídeo de recebidos da GG Brasil. Para quem me acompanha aqui no canal, já sabe que a GG Brasil é parceira aqui do canal. Nossa, já tem muitos anos já, que eles, sempre quando eles têm novidades... De livros eles me enviam para mim fazer resenha para vocês, tá? Essa enciclopédia das técnicas da ilustração de moda. E é um livro muito bacana, gente. Chegou, já vim gravar aqui a resenha para vocês. Porque eu acho que esse livro aqui... Olha, não vou dizer que é o mais útil que eu já vim fazer. Mas é um dos mais úteis aí para quem mexe com moda. Tem que ter esse livro. E eles têm sempre promoção no site deles. Eu vou deixar todos os links da GG Brasil... Aqui embaixo no box de informação, tá certo? É só você clicar que direciona você direto para o site deles. Seguem eles nas redes sociais, que eles sempre estão colocando as promoções lá nas redes sociais deles. Então, sempre quando tiver promoção, vocês ficam sabendo seguindo eles pelas redes sociais, tá certo? Então, eu vou fazer a resenha aqui com vocês desse livro, tá? É, vocês estão numa posição diferente, porque eu acho que essa posição é melhor para gravar é, vídeo de, de livro. Então esse daqui, todos os livros da GG Brasil são super bem ilustrados, gente. É sério, os livros deles são tops, tá? Vale super a pena. Você compra pelo site, tá? Então dentro do site deles não tem só, só, só sobre o tema de moda. Tem de vários temas, então vale a pena você entrar lá e ver se algum tema lá... Você tá precisando do livro, enfim, né? Sempre como eu falo para vocês, livro é investimento. É uma coisa que eu acho que a gente sempre tem que estar tá comprando, porque realmente livro é um investimento, tá? Você sempre tem que aprender mais, você sempre tem o que aprender. Então, é com os livros que a gente sempre tem. Então, e os livros auxiliam bastante a gente nessa hora, a gente sempre tá aprendendo mais. Então, este livro aqui, Enciclopédia das Técnicas de Ilustração de Moda, da Carol, Tá? Eu vou fazer, então, uma resenha com vocês. Ele é um livro, ó, pela, pelo tamanho da minha mão, vocês conseguem ter uma noção. Ele é um livro razoavelmente grande. Ele tem 160 páginas, olha isso, todas bem ilustradas, tá? E aí, você vem aqui, olha, abre. Eles mandaram pra mim, olha... Este guia aqui com as novidades de livro deles, então tem vários livros, tá vendo? Como eu sempre falo para vocês, tem de vários temas, por isso que vale super a pena vocês entrarem para dar uma olhadinha no site. Me enviaram também um marcador de livro, tá? Na verdade, dois, olha. E aqui começa o livro, tá? Então aqui, enciclopédia das técnicas de ilustração de moda. Aqui tem o índice. Gente, esse livro aqui, vocês não têm noção. Nesse livro aqui, vocês vão aprender meios, tá? traço, forma e cor, a figura de moda, técnicas, tipo de peças de vestuários, tecidos e criatividade e estilo. Então, além de ensinar a desenhar, ele também fala sobre tecidos, o que eu achei muito bacana, fora as outras coisas que ele fala. Então, aqui, olha... Começou, tá vendo? Capítulo 1, meios, tá? Aí aqui vem explicando os meios que você vai precisar para você desenhar um croqui, tá? Lápis de cor, monocromático, tinta. E vem explicando tudo bem detalhado, ó. Tá vendo? Canetas, pastel, meios, ó. Aí capítulo 2, traço, forma e cor. Aí nós já começamos aqui, olha, a... A explicação sobre luminosidades, sobre o traço, qualidade do traço, tá vendo? Olha, cor, textura. Eu vou dar uma avançadinha, gente, ó. Mas olha como ele é super bem ilustrado. Capítulo 3, a figura de moda. Aí começa aqui, olha que bacana. Proporções em moda. Então começa aqui, olha, aqui tem explicadinho as proporções para você fazer o desenho. É muito bacana. Olha que bacana, gente, o tronco. Olha, braços, masculino, feminino, mãos e pés. O croqui, tá? Aí aqui vem todo tudo explicadinho aqui, a linha do pescoço, tudo certinho. Olha que bacana. Esse livro aqui é muito bacana mesmo, gente. Vale super a pena. Tá? Olha isso, gente. Ele é muito bem ilustrado, super bem explicadinho. Olha, fez sonhos. Ele ensina, então, você fazer até a parte do rosto. Ó. Aperfeiçoamento de pose. Daí, aqui já tá com pose. Tá vendo? Tem masculino, técnicas, princípios da ilustração. Aí, vem explicando aqui, ó. Formas e tipos de roupas pra você desenhar. Tá vendo? Tem as peças. Ó, eu vou dar uma adiantadinha, tá, gente? Que o livro é bem grosso, não tem como eu folhear todas as páginas com vocês. Acessórios, aí tem sapatos, olha, joias, bolsas, cintos, gravatas. Tipos de peças e vestuários. Aí tem os tipos de saia, tipos de calça, tipos de jaquetas, casacos... E aí, temos aqui, olha, capítulo 6, tecidos. Isso aqui eu achei muito bacana porque ele vem explicando um pouco sobre os tecidos, representações dos fundamentos. E aí vem falando aqui, tá vendo? Olha, atenção aos detalhes, textura. Aí fala sobre a renda, sobre o couro, sobre lantejoulas, efeito transparência, o veludo, pele, cetim, jeans, e por aí vai, gente. Criatividade e estilo. Tá? É o último capítulo, capítulo 7, né? É muito, muito bacana. Aí vem aqui o índice atrás, olha, até o índice é ilustrado. Os créditos e aqui tá a contracapa do livro. Se você quiser dar uma lida, é só você pôr um pause aí pra você ver. Gente, preciso falar alguma coisa mais sobre este livro? Este livro é top, como todos os outros livros da GG Brasil e vale super a pena você ter aí na sua coleção, tá? Para comprar esse livro é só você clicar no link aqui embaixo do box de informação que já direciona você direto para estar comprando este livro. Se você quiser comprar mais de um livro, porque lá no site dele tem vários livros bons, entra no site deles, escolhe, você pode parcelar no cartão de crédito, então tá valendo super a pena, Tá?